Olá, pessoal, eu sou a Cíntia Teixeira. E eu sou Luciana King. Convidamos todo mundo para conhecer o livro Narrativas, Mulheres e Resistência, organizado por nós. Esse livro é fruto de uma parceria que está sendo gestada desde 2012, é, quando o GT é, Cotidiano e Práticas Sociais da Ampep Permitiu um tipo de aproximação entre diferentes pesquisadores de universidades brasileiras. Essa rede de pesquisadores e pesquisadoras ela vem se fortalecendo ao longo dos anos, no, no simpósio de 2016 e se concretizou é, no simpósio internacional de narrativas, gênero e política em 2018, que aconteceu no UNI-BH em 2016, foi na PUC Minas. A coletânea é organizada em três partes, na primeira nós temos contribuições teórico-metodológicas em narrativas, na segunda contribuições teórico-metodológicas sobre gênero e a última sessão que envolve temas, campos e tramas em que essas noções elas estão articuladas de alguma maneira. Política é transversal a todo o livro. E todas essas partes são intercaladas por Poesias Performance, de Joy Gonçalves, do Coletivo Avoante. Todas estas experimentações da escrita apontam para a potência dos diálogos que atravessou todo o evento em 2018 e agora se materializa num livro, numa construção de uma narrativa científica que inova na relação entre a universidade, artes e militância. E essa inovação culmina na acolhida que a editora Letra e Voz fez da coletânea. Para nós é uma alegria ter uma editora como essa veiculando essa essa inovação em termos de produção acadêmica é, que se articula dessa maneira que a Cíntia comentou. Então, muita gratidão à Letra e Voz. Aproveitamos para agradecer a todas as autoras e autores que contribuíram com as suas escritas na tecitura deste livro e, em especial, aos pareceristas que, sem sombra de dúvida, deram um tom final aí pra, na edição do nosso livro. Obrigada. Boa leitura para todos vocês. Ficou lindo, vai ficar lindo. <risos> Nossa, é Emílio. Que, é, é assim. que lindeza, gente. Que lindeza. Amor, vamos bombar esse vídeo com você, Nini.